Hoje quem vai fazer esse vídeo sou eu. Que isso? Você que falar, é isso? Fala que hoje é eu que vou fazer o vídeo. galera! A pedido da Roberta, a gente vai fazer doce de leite da panela de pressão. lá! Imitação ruim, né? Sua? Demais, meu Deus <risos> Não fala ah. assim não, que nem uma traca velha. Pra fazer o doce de leite para panela de pressão, você vai precisar do leite condensado e uma panela de pressão. Só isso. Aí você vai tirar... Esse papel da lata de leite condensado. E não pode ser aquelas caixinhas, né? Tem que ser essas de lata, né? Não vai fazer aquele caixinha, pelo amor de Deus. Você vai fazer o seguinte, vai colocar a lata lá dentro da panela de pressão. Aí você vai encher de água até ficar uns três dedos acima da lata de leite condensado. uns dois dedos e meio, bom encheu de dois a três dedos aqui a panela de pressão, a água, você vai fechar a panela, aí quando a panela quando começar a dar pressão, você vai deixar 20 minutos com a pressão aqui entendeu, 20 minutinhos, então bora lá esperar dar pressão na panela o negocinho tá girando aqui ó. porque deu pressão na panela aí agora vocês vão esperar 20 minutinhos com a pressão, entendeu? conta aí 20 minutinhos o seu relógio já ficou 20 minutos aqui com a pressão aqui na, na panela eu vou desligar a panela para poder tirar a pressão bom tem como você achar a pressão da panela você ó, segura na, ó, nas duas extremidades da panela com cuidado se você for achar que está quente esse lado aqui, você está ocupando. para mim é tá esse lado ó, você coloca debaixo da torneira e liga a torneira para resfriar a panela está resfriando a panela tá vendo? agora aqui, ó, você vai presta atenção nesse bico Tá vendo que tem vários buraquinhos? Eu vou mirar esse buraquinho, o buraquinho que eu vou mirar pra cima, eu não fico com o dedo na frente, entendeu? Ó, ó, pode tirar a pressão. E não fica um dedo na frente dos buraquinhos que você levantar, senão vai tudo na, na, o vapor no seu dedo. Ó, resfriou, tirou a pressão, ó. Aí pra abrir. Aí você vai ver que a lata vai estar tá lá, ó, essa água vai tá fervendo entendeu não vai colocar a mão nessa água vou tirar a água daqui ó essa Água fervendo olha a fumaça será que tá quente gente olha você é louco vou colocar a água gelada na e vai tirar A água tá gelada, porém a lata deve estar tá quente ainda, né? Então você vai tirar aqui a água da panela. Ó, tá um pouquinho, pouca coisa, aqui, entendeu? Então tá, não tá muito quente não. Mas você não, não vai pegar na, na, na lata, entendeu? Porque pra mim é tranquilo. Tá quente, gente, tá quente. Mas eu sou macho. <risos> Não abra de jeito algum maneira alguma jamais nunca não abra a lata logo na sequência espera aguarde você tem que aguardar esperar pelo menos duas horas para poder abrir a lata de leite condensado. Se você abrir a lata agora pode ser que exploda na sua cara a lata e você não quer que exploda na sua cara né? Ok não quer né? Gente, depois de eu ter dormido, acordado, passou já as 4 horas, duas 2 horas que eu falei, mas já passou 4. Cara de sono, né? Mas vamos terminar de fazer o vídeo. Ó, oh, já tá gelado, né? Eu vou abrir a lata agora. Já tá suando. E olha que beleza! O doce de leite. Aí, gente. Doce de leite na panela de pressão e aí eu vou colocar nesse ponte aqui que ele me fez para mim ó. doce de leite do Fernando Bom gente, ficou pronto aqui o doce de leite aqui que eu fiz na panela de pressão. Delicioso. Se vocês gostaram, clique em gostei aí. Não se esqueça de se inscrever no canal né, Para poder receber atualizações Um beijo E até o próximo vídeo Tchau